Então aqui, agora você vai me dizer, vou tocar poucas notas aqui, certo? E você vai me dizer quem é o Camper e e quem é o meu equipamento, beleza? Vamos começar aqui com os acordes, né? Quem é esse? O próximo. Sacar. Vamos de novo. Quem é esse? Agora, quem é esse? Mais uma vez. Quem é esse? Uhum. E agora? Quem é esse? Uhum. Quem é esse? Uhum. E quem é esse? Uhum. Certo? Isso aqui parece que ficou um pouco mais fácil. Esse aqui, ó. Uhum. Agora, se nós colocarmos um delay e um reverb, é, vamos dar uma sacada aqui com reverb. Agora, quem é esse? Vou colocar um delezinho aí ó. Agora esse. Agora aqui. Quem é quem? Primeiro. Segundo. Vamos para o primeiro novamente segundo <música>